Mas travou, não entendi Ou foi Detroit? de tentou inovar? Responde, Limpi Sabe que essa se mano, na improvisação Com Guilau dentro de São Paulo Nunca fez vagão Vida mais em 3, 2, Eu não travei, ah, não travei o round Isso aqui foi só um sprint, ah Do DJ Aderec é Z, se fudeu Não travei, cê que travou Agora cê manda. Isso daí foi um scratch. Calma, então escute. Foi um scratch, scratch é caixa. Scratch, bandicute. Você não entende que rimando agora, cê não sabota. Scratch, bandicute. Só que a banda Brenos corta. Ah, Brenda Brenos corta. Dita que era, vai pra barra. Bate na sua cara, não importa. Grita, o gaú. O gaú. Esse não é o Detroit. Tá achando que eu sou prato? Eu sou mais forte da norte. E é mais fraco que a leste. Então, meu com e Detroit. É! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários: Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rimas Low HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro, mas... que você é um coxas Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda post e faz assim, vai sim, mas contra mim, te falta força.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 você mente Boa!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 Só que o Black tá um bote Eu cheguei e cê saiu de pinote Não adianta parceiro O Black não dá calote Cê tá atirando um rima, foi na sua testa, headshot shot Porque você sabe que na bate da meu mano você não aguenta no piso Eu tô pegando esse speed mais rápido que o Tobola! Ah!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 Eu não me perco por nada parceiro, sem fazer todos os papéis E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, se apanha pro prado, porque você é o revés Nossa diferença, cê joga por tu, eu jogo pelos outros dez eu o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro Vai achando que você vai me brecar, eu que controlo o tabuleiro Tá ligado, que agora, o prado te deixa na chama Nesse tabuleiro, você é um peão, eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano, eu não sou o rei, porque o rei no Vira humilde eu sou e disse eu sei. Você entendeu meu mano? Sua rima não sai leza. Você pode ser dono do tabuleiro que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave ele grita mais, mais. Você sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando o cê você presta atenção porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto óbvio eu falo baixo o que é necessário. Eu falo alto o que tem que ser falado. Você tá ligado parceiro? Agora se apanha pro prado.